E você acha que ao longo do tempo isso deve diminuir? Porque é um ativo muito novo. Se a gente for pô, olhar o histórico do Bitcoin, ele é um ativo realmente muito recente, apesar da gente já, não, a gente já conhece muito mais do que, do que é, é, conhecia há cinco anos, então já é um ativo muito mais difundido. Mas é, na medida em que as pessoas forem conhecendo, entendendo essa tese, virarem, como você falou, holders, você acha que, que é, ele tende a diminuir essa volatilidade? As pessoas tendem a especular menos em cima do ativo e realmente entender o propósito dele de longo prazo? Eu acho que a especulação sempre vai existir e é saudável em qualquer mercado. Tá? É, agora, se a gente tem nas exchanges, sei lá, um bilhão de dólares disponível de moedas sendo negociadas, o que eu te falei, uma ordem de 100, 200 milhões de dólares impacta muito, sobe 10%, cai 20%. É, à medida que esse mercado crescer, é, o que, que eu falo mercado crescer? A é, adoção é o número de pessoas, empresas, utilizando o Bitcoin como reserva de valor ou utilizando essa... que nem o, o país El Salvador adotou o Bitcoin como uma das moedas oficiais ao lado do dólar. E ele utiliza a rede Lightning Network do Bitcoin, que é uma uma aplicação dentro do Bitcoin, é uma segunda camada ali para microtransações. transações, tá? Então, à medida que você tiver mais gente utilizando essa segunda camada para micro transação, mais países, empresas e pessoas é, fazendo uma reserva de valor no Bitcoin, acumulando, né? É, é, e, e esse estoque disponível todo dia, né, que é gerado pelos mineradores diminuindo, o preço tende a subir. De novo, se a demanda se mantiver constante. Né? À medida que a gente atingir 4, 5 trilhões de dólares, o estoque, vamos dizer que mantém assim, 1 bilhão nas exchanges, em sendo negociado por dia, não é mais tão relevante dentro do, do universo, que é o que acontece com o ouro hoje. Se você vender 100 milhões de dólares de ouro, não vai acontecer nada, porque o ouro tem 11 trilhões de dólares de market cap, né, de, val de valor de mercado. Então, uma ordem de 100 milhões de dólares no universo de 11, tri, não é nada. Agora, o Bitcoin, como é, é, é um ativo que tem pouca é, disponibilidade de negociação, hoje ele sofre, mas no futuro não vai. Então, sim, a tendência é diminuir, mas isso pode ser um processo de, de 3, 5 anos. Eu não sei quanto tempo vai levar. Bacana. Então, é muito mais de preço, é muito mais de maturidade em termos de valor para aquele volume que é utilizado para especulação acabar sendo diluído e se tornar pequeno antes o total. É... é. Você citou dois termos que eu acho legais a gente trazer. Então, primeiro que o Bitcoin tem 21 milhões de unidades e o segundo que você falou é a Lightning Network. E muita gente fala sobre esses dois termos porque... É, o fato do Bitcoin ser uma reserva de valor, é, ter uma, uma, uma oferta limitada, poderia atribuir a ele a característica de reserva de valor, o que seria excelente se a gente olhar, por exemplo, para a tese do ouro. Então, ele é muito bom para guardar valor ao longo do tempo em função de ter uma oferta restrita. E é justamente a tese de que, o, diferentemente de um governo que tem uma moeda central ali, ele pode imprimir mais moeda no Bitcoin, você não pode imprimir, você não pode emitir mais Bitcoins do que aquele volume que já está é, posto. Então... Para você falar de moeda, você tem aqueles conceitos que ela precisa ser unidade de conta, reserva de valor é, e precisa ser um bom meio de troca. É, e o Bitcoin, ele, é, é, por concepção, ele tem uma capacidade transacional baixa por segundo e a Lightning Network ampliou isso. É, você acha que o Bitcoin deve daqui 20, 30 anos assumir um papel de meio de troca através de, por exemplo, um instrumento como a Lightning Network? Ou você acha que ele realmente é, se adequa muito mais à, à tese de reserva de valor, como se fosse um ouro? Então, não mais meio de troca, mas uma coisa que as pessoas utilizam como é, forma de guardar seu dinheiro ao longo do tempo, se proteger de inflação e etc. Boa pergunta, Bruno. É, pessoalmente, eu não acho que o, o micropagamento é, seja um problema hoje para grande parte da população. É, Por quê? Se você voltar a fita no Brasil, é, quatro anos atrás, quando não tinha essas fintechs, né, era caro você fazer transação bancária, pagava R$15,00 de docker ou de TED para abrir conta se tinha tipo presencialmente na agência, enfim, você tinha um percentual da população desbancarizada enorme. Na hora que você liberou as fintechs, que o cara pode abrir conta de forma sem burocracia online, Uh, no próprio Mercado Livre ou sei lá o aplicativo que ele já tinha vira uma conta de banco digital então basicamente qualquer pessoa com um celular e uma Wi-Fi ou internet consegue fazer micro pagamentos usar o PicPay ou qualquer aplicativo desse de pagamento é, então não acho que esses pagamentos diário pagar um boleto pagar uma compra pagar o um supermercado seja o problema da a ser resolvido hoje o problema a ser resolvido hoje é impressão desenfreada de dinheiro pelos governos o governo termina o ano no vermelho ele geralmente vai lá e emite mais título enfim existem outras formas além da tradicional imprimir dinheiro de colocar mais dinheiro no mercado né ah, os Estados Unidos a última vez que ele deu é, superávit foi porra 20 anos atrás 2001 né é, desde então o estoque de, de dólares disponível no mundo porra aumentou sei lá de, de 5 para 20, a dívida a dívida dos Estados Unidos saiu de sei lá de sete para, para 35 enfim então os números estão começando a parar de fazer sentido assim um pacote de estímulo né, quando quebrou lá o Lehman Brothers, foi 700 bilhões os caras ficaram sei lá seis meses se degradando para sair efetivamente agora sai um trilhão assim ó pô, piscou o olho sai um trilhão piscou o olho, sai um trilhão tipo assim. Só nos últimos 18 meses foram 15 trilhões de dólares, se você somar Estados Unidos, Europa, China e Japão, do que foi colocado de dinheiro novo em circulação nesses pacotes de estímulo. É, então, o dinheiro fiduciário ele não tem um limite de emissão, né? é infinito. O quanto o governo precisar vai ser impresso. Então, você dizer que os Estados Unidos ou o Brasil, ou quem quer que seja, vai dar calote... Na moeda local, não faz sentido. né? Por que o Brasil vai dar calote se ele pode simplesmente botar mais dinheiro em circulação? Por que os Estados Unidos vai dar calote se ele pode simplesmente botar mais dólares em circulação? Então, o que, qual é o, o, o porém disso, né? desse dinheiro mágico que não para de crescer? É a inflação. É, primeiro, a gente está tendo a inflação de ativos, né? É, é real estate, é, é bolsas de valores, é commodities, enfim, estão subindo muito. É, a gente não está vendo na ponta de consumo nessa inflação, porque o mundo ainda está nesse. Bom, os governos querendo combater a Covid, restringindo bastante acesso da população, então não tem dinheiro tanto trocando de mão assim. Né? É, agora, a hora que essa economia voltar a circular e com muito mais dinheiro é, em circulação, a inflação vem. Né? E como é que você se protege? Você precisa de ativos escassos. Você pode me convencer que, porra, não, fazenda de, de gado aqui no Texas é um puto investimento, porque não tem tanto assim, são áreas boas, perto de zona de consumo. É, você pode me convencer que a ação de uma empresa X, ela não vai emitir mais, porque ela já está capitalizada e tem muito para crescer, enfim. Mas, efetivamente escasso, eu só conheço o Bitcoin, que é esse limite que eu falei matemático de 21 milhões de moedas. né é, O ouro. Pô, sei lá, se o ouro subir para 5 mil dólares, vão voltar a cavar a Serra Pelada, vão cavar mais fundo, vão buscar ouro em asteroide, enfim. Então, quando a gente fala em escassez, a gente está muito limitado a achar que pô, o ouro é escasso. Não, não, não amiga, o ouro não é escasso, é porque a gente nunca cavou ainda 100 quilômetros para dentro, 200 quilômetros para dentro, não tem tecnologia nenhuma, hoje não compensa o dinheiro, mas se o ouro subir para 5 mil dólares a, a onça peso, eles vão começar a fazer isso. Então, acho que sim, essa questão de, de escassez, é o ponto principal hoje, então reserva de valor é o main driver para adoção nos próximos dois, três anos, na minha visão.